Nessa quinta-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público, iniciaremos uma série de lives preparatórias para a COP26. Quais assuntos? O que será debatido? Qual o papel do Brasil e dos Estados na COP26 para o enfrentamento das mudanças climáticas? Convidamos, para tanto, Heron Bezerra, servidor público, professor da Universidade Federal do Amazonas, climatologista e ex-deputado federal. Venha, participe, porque esse é um assunto que interessa a todos.